Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de iniciarmos a segunda parte da história da Cinca no Brasil, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Acompanhe também nossos posts diários no Instagram e no Facebook. Roda a vinheta! Fazendo um rápido resgate da nossa primeira parte, no vídeo que o link está aqui em cima, vimos como a Cinca francesa trilhou o caminho para produzir carros no Brasil, o início das suas operações e seus dois primeiros modelos, o Cinca Chambord e o Cinca Presidência. Agora vamos falar sobre o período de 1961 até o lançamento da motorização MSU. Em 1961, foi lançada em abril a segunda série do Simca Xambor, com limpadores de para-brisa mais eficientes, cabeçote do motor e dutos de admissão e escape melhor acabados e relação do diferencial encurtada, o que elevou a sua potência para 90 cavalos. Externamente, vinha com frisos laterais contínuos e emblemas de andorinhas estilizadas, montados num paralama dianteiro do carro, junto aos faróis. Por dentro, o painel de instrumentos contava com informações agora em português, os bancos receberam novos desenhos melhorando o aproveitamento de espaço, e possuía novas forrações em lã e plástico. Seu índice de nacionalização passou a ser de 98%, e em meados de 1961, foi cancelada a construção da fábrica em Belo Horizonte. Em abril de 1962, foi lançada a série Trins Andorinhas do Xambor, com estofamentos redesenhados e novo revestimento do painel em plástico fosco. Vinha também com embreagem com ventilação forçada, radiador maior, bomba d'água de maior vazão e o motor aumentou a potência para 92 cavalos. O emblema de andorinha foi substituído por um emblema de fundo preto lateral, com três andorinhas estilizadas. Em maio de 1962, foi lançado o Cinca Rally Especial, de características esportivas, com a mesma mecânica do Presidente, porém com algumas melhorias, como o aumento da cilindrada para 2.432 cm3 e o aumento da taxa de compressão que aumentou sua potência para 100 cavalos. Tinha chapa de alumínio escovado, estampado nas laterais traseira, pintura única, vinha com entradas de ar circulares decorativas no capô, vidros verdes e bancos com gomos em couro e apoio de braço traseiro. Em novembro de 62, foi lançado o Cinca Jangada, o primeiro utilitário de luxo do Brasil. Tinha duas tampas de porta-malas, sendo que uma abria para cima e a outra abria para baixo, além de dois bancos infantis. Vinha com um interior semelhante ao Chambord, com um acréscimo de porta-revistas atrás do encosto dianteiro e apoio de braços nas portas traseiras. Tinha 95 cavalos e vinha com um câmbio de três marchas sincronizadas além do diferencial do Xambor e capacidade de porta-malas de 500 a 1.800 litros, conforme a configuração dos bancos. Em 1963, a linha é relançada como três andorinhas, três sincros, em alusão à caixa de câmbio com as marchas sincronizadas do Cinca Jangada, e em junho chegava a versão espartana Alvorada, desprovida de cromados e equipamentos de série. Houve um aumento de potência para o Chambor para 95 cavalos, para o Jangada para 98 cavalos e para o Presidência para 105 cavalos. Também apareceu uma versão mais simples do Cinca Jangada, o Standard, com acabamento simplificado. Em 1964, a Cinca lançou mudanças em toda a linha e apareceu a série Tufão, marcando o aprimoramento contínuo dos seus veículos. Esta nova série era identificada pelo novo desenho do teto, mais retilíneo e elevado, novos frisos laterais, não paralelos, grade com frisos e emblemas específicos, novas lanternas traseiras e escapamento duplo. O Chambord passou a ter 100 cavalos com motor tufão, e os modelos Rally e Presidence passaram a vir com motor super tufão que rendia 112 cavalos o motor passou a vir com um avanço de ponto de ignição através de uma alavanca no painel e o velocímetro passou a ter a graduação até 180 km por hora internamente o painel foi modificado o sistema de ventilação foi redimensionado e os revestimentos eram novos Houve também um aumento da altura livre de solo para todos os modelos. As antigas entradas de ar do modelo Rally foram substituídas por dois discretos rasgos estéticos dos dois lados da tampa do motor e foi incorporado um novo sistema de ventilação com desembaçador. Foram disponibilizadas 28 novas combinações de cores sendo 11 combinações metálicas, sendo a primeira vez adotado a pintura metálica para automóveis no Brasil. No quarto salão do automóvel, a Senca anunciou a instalação de ignição transistorizada e foram mudadas as maçanetas e fechaduras. E também os modelos ganharam chave de partida integrado à trava de direção, além de alças de apoio para os passageiros. Os carros fabricados pela SINCA foram marcados inicialmente por problemas de qualidade que comprometeram a sua imagem. Apesar de um bom pós-vendas, a rede de concessionárias pequena e a falta de peças de reposição acentuavam os problemas mecânicos, como o diferencial roncando com menos de 5 mil quilômetros, superaquecimento, embreagem patinando, entre outros, o que fez o carro ser apelidado de Belo Antônio, em alusão a um personagem vivido por Marcelo Mastroianni em um filme da época, que era bonito, mas era impotente. Então Pasteur percebeu que precisava tomar uma ação enérgica para mudar a imagem da marca. Em 1965, foram realizadas festas, anúncios em maior quantidade, e a marca foi a precursora da realização de test-drive para seus clientes, com os convites feitos de porta em porta. Foram realizados também eventos com o piloto francês Jean Sany, inventor dos malabarismos com automóveis, posteriormente chanceladas por Euclides Pinheiro e uma equipe treinada por ele. foi criado também um novo departamento comercial e surgiu o treinamento de equipe comercial com reuniões constantes e apostilas a fim de criar uma equipe agressiva técnica e comercialmente também surgiu o telemarketing convidando potenciais clientes para um test drive mais elaborado e foi realizada uma campanha de caravanas para desovar os carros dos pátios uma prova de resistência foi realizada de 1 de outubro a 15 de novembro de 1964, onde um Sinca Rally escolhido aleatoriamente na linha de montagem, obteve o recorde de 120.048 km rodados ininterruptamente, com uma média horária de 113,1 km por hora entre Paracatu e Brasília. Em 15 de outubro de 1964, a CINCA do Brasil recebeu a visita do então presidente francês, Charles de Gaulle, que fez um elogioso discurso sobre a empresa brasileira. Com essas ações, a CINCA pôde mostrar o diferencial de resistência e qualidade de seus produtos. No ano de 1965, o CINCA Alvorada deu lugar ao CINCA profissional, atendendo a uma demanda do governo militar que solicitou dos fabricantes versões populares de seus veículos. Oferecido como táxi, recebeu para-choques, grade e calotas pintadas, frisos laterais mais curtos, portas com revestimento em eucatex, porta-luvas sem tampa e porta-malas sem tapetes. E ainda foram eliminados o radiador de óleo, avanço manual da ignição, lavador de para-brisa, garras dos para-choques, sistema de ventilação e cinzeiros. O Sinca Jangada recebeu algumas alterações estéticas, como desenho mais suave e de segurança, como duas maçanetas na tampa traseira. Neste ano, também foi feito um protótipo de um Sinca Jangada Ambulância, cogitado para ter o nome de Bandeirante que foi descartado pela falta de aceitação por problemas técnicos. Após os investimentos da Chrysler, em maio de 1966, foram lançadas as versões com motor m que possuía novos cabeçotes, com câmeras de combustão hemisféricas e válvulas no cabeçote. Motor este feito pela primeira vez no hemisfério sul, com potência de até 140 cavalos. A série Tufão, continuaria com o SINCA Xambora e SINCA Jangada, e o novo motor seria aplicado no Xambora MSU, no Rally e no Presidente. O SINCA foi o primeiro carro a ser oferecido com um alternador de 10 amperes no lugar do dínamo, ampliando a capacidade elétrica dos modelos brasileiros. Também era novidade para o SINCA Rally e o SINCA Presidente uma transmissão chamada de 6M, onde cada uma das três marchas possuíam overdrive. Esteticamente, o para-brisa traseiro aumentou sua área e o cinco-jangada teve as colunas largadas junto com a tampa traseira recuada, aumentando assim o volume no compartimento de bagagens. O step antes sob o piso passou a ser na lateral esquerda, na posição vertical abrindo espaço para a instalação de um terceiro assento com dois lugares escamoteável. A Finca também foi a primeira empresa a realizar um recall de veículos no Brasil, em função de problemas apresentados nos primeiros MSU, como quebras resultantes da grande potência. Após a intervenção da Chrysler nos Estados Unidos em unidades enviadas do Brasil, a potência foi reduzida para 130 cavalos e a garantia estendida para dois anos. Então, em 1966, estavam disponíveis no mercado brasileiro o Sinka Xambor e o Sinca Jangada com motor Tufão, e o Sinka Xambor N-Sul, Sinka Rally Especial N-Sul, Sinka Rally Especial N-Sul 6M e o Sinca Presidência MSU 6M. Aqui finalizamos a segunda parte da história da Cinca do Brasil. Se você não assistiu a primeira parte, acesse o link aqui em cima e não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para acompanhar sempre que sair um vídeo novo. Na semana que vem, a terceira e última parte dessa história. Até lá!